Ataque dele, não, não prendi ainda, não, gente. Os escudos, isso na frente, beleza. Vai, vai, dá um ataquezão, cura a tua vida. E ele aqui do peixe ruim, fala galera. Vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring. Ainda estou em Kaelid, pois é. Meu Deus, até quando? Deixa eu entregar aqui a nossa agulha para este caboquinho aqui. Que ele pediu pra gente pegar no último vídeo. Ah, ele me deu um, uma cartinha aqui, um pergaminho com um segredo de Célia. Ah, gente, eu pensei que ele ia falar alguma novidade pra mim. Ele falou que eu tenho que acender lá aqueles negócios que fica lá em cima das torres. No último vídeo eu acendi duas, se eu não me engano. Eu tenho que acender três, então tá faltando uma que eu tenho que achar. E aí ele pediu um tempinho também, que ele, ele quer remendar lá a agulha que tá em pedaços. Eu vou sentar na graça e vou voltar lá pra ver o que, que mais que ele vai me falar. Aí ele me entregou a agulha de volta, ele, ele remendou ela e falou que é pra me entregar pra uma menina chamada Melicent, Que eu vou ganhar uma recompensa muito boa se eu entregar essa agulha pra essa menina. Hum. Bom, vamos lá. Essa menina, ela tá num penhasco dentro de uma igreja, perto de uma igreja. Logo depois aqui da cidade de Célia. Um selo foi quebrado em algum lugar. Agora eu tenho que achar esse selo, né? Vou ver onde é isso. Não vi nada de diferente olhando daqui pra cima pra falar bem a verdade pra vocês. Deixa eu rodar mais um pouco por aqui. Eita, lasqueira! Ai, a bola! A bolona, gente! Vixe! Eu não me lembro desse caminho aqui não, hein. Ixi, mais uma. Tulasqueira, tem que tomar cuidado. Deve ser pra cá, minha gente. Deve ser pra cá. algumas oh, mas esse escaranguejo velho nojento. Igreja da Praga. Yes, chegamos. numa gracinha linda. Ah, gente, deixa eu pegar logo aquele item ali. Porque eu acho que é uma semente. Não, é uma lágrima. Bom também. Tem uns itens diferentes aqui, ó. Broto sacramental. sacramental. Eu aprendi com vocês que a gente não pode subestimar brotos. Porque os brotos são muito úteis. Cara, esse bicho aqui é muito forte. Nossa, que melequito feio. Ele joga essa barba, véi na gente. Sai. Peste. Olha só. Que absurdo. Aqui que vai ter a menina. Aqui, a melicente. Deve ser essa aqui. Deixa eu dar a agulha pra ela, né? Você pede que eu me perfure com agulha? Essa agulha é pra curar melequito, melequito, melequito. Gente do céu Meu Deus, eu não consigo fazer nada Porque a menina não para de falar Para de falar comigo, menina Deixa eu, deixa eu matar esse capiroto aqui Que peste ruim Pranga Deixa eu falar com a menina Pega a agulha, minha filha Se furou com a agulha Vamos sentar aqui na graça Vamos ver se vai acontecer alguma coisa diferente Olha, gente A mulher está curada ela me deu uma herança de usuário de prótese, em forma de agradecimento que eu trouxe um negócio que curou ela, ó é menino, menina, toda bonitona ai gente, ela disse que vai partir numa missão aí e tal, e provavelmente eu vou encontrar la de novo, né com certeza, agora eu vou voltar lá no cabocinho que me deu a agulha pra me trazer praga tão aqui que eu sentei na graça, né vou voltar lá pra ver o que, que ele vai me dar que ele disse que ia me dar uma recompensa muito boa, menina não esqueço não foi lá nele e ele virou um vendedor de feitiçaria. Que legal, ele tem três feitiçarias aqui, mas eu tô pobre. Eu não tenho dinheiro pra comprar por enquanto, mas eu vou comprar. Muito bom, gostei. E ele disse que eu sou uma anja. <risos> por ter ajudado a menina. <risos> Vambora, bora continuar. Ai, tem muito morcego aqui. Ah, não quero perder meu tempo com vocês, não. Pelo amor de Deus. Temos vários jarros ali. Tem um gigantão. Será que esse gigantão dá um item bom? Vamos ver... Opa, ele me viu, hein? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve. O que, que você tá esperando? Se inscreve pra gente continuar juntinho aqui nessa sofrência. Vamos lá. Vai, gigantão. Eita, eu pensei que ele não ia conseguir me acertar. Rapidão aqui, no, no, no tô rapidona aqui no torre. Eu tô vendo é, que eu vou cair lá embaixo. Ele é forte pra caramba, porque a minha arma tá em duas mãos. Corre. Me dá um item bonzinho. Não, não cai lá embaixo com o meu item, não. Ah, mentira, gente, que ele não vai me dar nenhum item. Vocês acham que eu vou cair ou não vou aqui, hein? Torrentzinho é bom de equilíbrio, hein? Ó, oh, os jarros estão flutuando aqui. Eu pensei que ia aparecer um jarrão aqui. Ah, gente, decepção, viu? Aqui tem esses inimigos em Ah, gente, eu não vou perder tempo com eles, não, sinceramente. Conseguimos. Uma ponte aqui. Ai, claro, lógico. Uma, emba... uma emboscada, gente. É claro, por que eu não pensei nisso, né? É lógico. Ia ter um item ali de boa, de graça, assim, pra me pegar? Sem, sem, sem alguém pra me bater? Lógico que não, né? Tem como eu chamar o perfumista aqui, não? Poxa vida. Tem que passar ali sozinho, então. Vamos colocar o escudo, né? Meleca, gente. essas... Em... Para, praga, praga, praga Gente, mas... Miserável! Ai, gente, aqui em Elden Ring Não tem nada de graça nesse jogo Nada E aí, eu tô jogando Bloodborne também E aí, toda hora eu aperto aqui Sai, sai, sai, sai, sai, Não, eu só quero passar Dá licença Ô, oh, meu Jesus Cristo Eu quero passar essa bendita dessa ponte Pega o item e mete embora uma runa, pensei que era um item muito, sabe, poxa, muito raro, um item, é um top, mas, tem outro item lá, que eu acho que eu não peguei, eu tô jogando Bloodborne também, e aí eu tô só apertando o, o, o X, ô oh, labuta, onde é o, o triângulo, eu aperto o X, tem outro item aqui, grupinho. meu Deus, né? eu tô na cabra que ai, morre tu também, Eu vou usar magia em vocês também. Cadê? Eu não tem nenhuma magia pelona aqui. Uh, não tem nenhuma magia pelona aqui. Uy! Nossa gente velho Cadê? Não do céu! Meu Deus do céu! Eu pensei que eu tava com escudo. Eu tava com. Pensei que eu tava com escudo equipado. Eu não tô com escudo equipado, minha gente. Não. Tem hora que eu mereço é a morte mesmo, meu. Gente, essa espada dele é pelona pra caramba. Morre praga. Me deu o filete de carne. Ah, não vou reclamar, né? Porque a carne tá cara, né? Não acredito que essa cabra veio a ver... Não. O jogador de Elden Ring não tem um minuto de paz mesmo. A cabra saiu lá da... O pasto tava lá pastando. Veio bem aqui pra me atacar. Me dá cabeçada. Ah, pelo amor. Morre. Nojento, bem. Tem mais um, tem. Olha, Dando na minha cara com o livro. Nojento. Quero muito que esse item valha a pena. Seta da chave negra. Ah, eu nem uso esse negócio. O que mais? Tem nenhum boss assim fácil não aqui, assim, pra me dar um item bem bom. Eita lasqueira. Eita. Eita que aquele inimigo ali é coisado. Valei-me. Desce do torrent que tu vai se atrapalhar todinha. Meu Deus, nada sangramento. Bate. Bate. Bate. Morra praga, Gente. Se deixar, meu amigo, se deixar, é vala ligeiro. Esse bicho aqui, esse bicho aqui com certeza foi inspirado na bailarina de Dark Souls 3. Não tem condição, não. Eu tenho uma chave, quer dizer, eu consegui abrir, não usei chave nenhuma, não. Escuridão eterna. Ai, gente, um encantamento, top. Aqui é só isso mesmo, porque ali pra baixo é o lugar que eu já, já passei, né? Que eu já tava, já. E mais que lá pra cima, vou pra lá. Ah, tem um bicho aqui. Um mago, né? Eita lasqueira! Nossa senhora! Que regasto, cara! Meu filho do céu, pega leve me... comigo. Tem um item ali, deve ser bom. Primeiramente o item. O sangue de fera, tá? Eu esperava mais, muito mais. Mas esse jogo tem dessas coisas, né? Não sei porque que eu me surpreendo. Não! Não! Esse cara, é muito forte Pelo amor de Deus Com essa batidinha Toma, time Ai, me deu sorquinhas 94 almas Pelo amor de Deus É o Den Ring Que mais? Ai, tem um lugarzinho pra subir aqui, gente Que legal Uhul Fenda da Dragoa Grel Deixa eu me localizar no mapa Gente, eu voltei. Eu já passei por aqui já. Ai, gente, escuto passos fortes. Cadê? Onde é? Tô escutando uns passão. Ai, gente! Olha aquele dragãozão ali, cara! Nossa, ele deve dar um item bom, né? Ai, vamos lá. Vamos dar uma espadadinha. Ah, não, que não, não, eu tiro pouco demais, gente. Na verdade, não é, que eu, não é que eu tiro pouco. Ele tem HP demais. Tá. Uma batidinha. E vaza. Uma batidinha e vaza. Vai demorar, mas a gente vai matar. Eu espero. Uma batidinha. Deixa ele fazer o movimento dele. Isso. Uma batidinha e vaza. Tá dando pra dar mais de uma, né? Acho que eu tô me afoitando muito. Eu tô afoita demais. aí Ele vai dar a giradona. O que ele vai fazer? Vamos lá, uma batidinha. Só passa assim, ó. Dá uma batidinha. Só uma batidinha, ele vai pra vala. Isso! Agora me dropa um item bem bom. Me dropou algumas almas. Tá, é só isso o jogo. Ah, não acredito que... Ah, gente, não acredito, não. Ah, fala sério, é só isso? Bem aqui nesse lado tinha alguns itens... Mas eu já até peguei todos os itens que tinha aqui nesse, nesse lago. Não tem mais nada de interessante. Mas vamos bem ali que tem um dragão e é um boy. E eu acho que vai dar bom. Bem aqui, minha gente, tem um dragão. Eu sei, porque eu, debaixo dessa ponte aqui tem um lugar que farma. E eu tava farmando aqui uns dias atrás e eu passei por esse dragãozão aqui. É o dragão voador Greyol. E ele é forte para Dedéu. E ele joga fogo. Oh! Todas as vezes eu passei correndo aqui, gente. No medo da gota. Dá pra chamar o perfumista, gente. Eu tô aí vacilando. Chama, minha filha. Chama o perfumista pra te ajudar. Chama o perfumista. Bebe a mananzinha. Podia ter colocado algum encantamento, alguma coisa, né? Poxa vida, eu não coloquei. Fogo. Oh! Aproveita pra bater Aproveita Bate É uma batidinha em vaza Aí o perfumista se curou, gente Esse perfumista é top demais, cara uh, meleca, meleca, meleca, meleca, meleca Segura muito, segura, segura, segura Eu não chamo o, o torrent Meu Deus Pra chamar o torrent Pra chamar o torrent eu preciso usar Usa minha fia Meu Deus, eu não tô conseguindo, gente eu Tô tão nervosa que eu não consigo usar Usa minha fia Mas, oh, vai. Caraca, ele é muito forte, cara Acho que é a mesma estratégia. A estratégia tava boa, a estratégia tava boa. Só que eu me afoitei muito, né? Eu acho que eu bati demais. Tipo... Ai, meleca! Não, não, não, não, não, não. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Pega as almas. Pegar as almas. 11 mil almas, mesmo, menina. É malmo demais, minha gente. Ai. Ai, quando ele vem dar aquela bocada, gente. É só uma, é só uma batidinha e vaza. Deixa ele fazer o movimento dele, deixa. Isso, no roubo, na cara dele, gente. Na cara dele tira muito. Nossa senhora, olha ele foi, joga fogo em tudo. Na carona dele, gente, dá pra tirar muito. Nas canelas. Nas canelas, quando ele tá jogando fogo lá, dá pra dar duas. Na canela, porque quando ele vê que eu tô na canela, ele dá aquela giradona, né? Ui, eita, lasqueira, corre. Tira o torrente daí, tadinho. O que, que ele foi fazer pra colar mesmo? Me diz. Gente, ele bugou! <risos> Gente, ele está bugado, cara. E se eu for lá, será que ele fica paradinho ou será que ele vai se mexer? Acho que ele, ele, acho que ele desbuga se eu for lá. Gente, ele está aqui em cima. Meu Deus, cara. Como é que eu vou matar ele? Que eu não tenho ataque à distância. Ai, caiu de volta. Gente... Não, só esse bug aí já valeu Já valeu a sua inscrição, tá? Já valeu a sua inscrição, esse bug aí Eu consegui bugar o boss <risos> Tudo friamente calculado <risos> Agora lá se vem ele Eu tenho que tomar cuidado Eu tenho que colocar um sebi na minha arma, gente tá, Concentra, minha filha, concentra de novo Concentra, concentra muito Eu não tô nem... Nossa, não tem Nem encantamento aqui, gente Ih, tem um item aqui, da onde que surge esse item? Tá bom, bora vaza, recupera o bigô, que ele vai dar rabada bocada. O bicho é tá bom, vai lá e buga de novo. Não cai em cima de mim não. Pelo amor de Deus. Nossa, fiquei no medo terrível. Pensei que ele ia cair em cima de mim, gente. Deixa ele enlouquecer pra lá. Buga de novo, buga. Buga de novo, buga. Ah. Pogo de novo. Não cansa disso, não? Uma batidinha. Toma, oh, dragãozão. Grande inimigo derrubado. Yes. Coração de dragão. Caraca, ganhei muitas almas. Que top! Acho tão bom quando eu ganho muitas almas assim, gente, pra dar uma albadinha, né? Agora nós vamos ali dentro bem ali dentro daquele. é bem um castelo, né? Vamos ver. Esses anãozinhos aqui são do capiroto, eles são fortes pra dedeu Não, não, não, não quero nem saber Eu já conheço já a laia de vocês Porque eu já vim, eu vim farmar aqui De vocês, vocês são fortes pra caramba Que eu só consigo matar vocês No, no stealth Vixe, companheiro da lâmina negra Itasca. São é boys? Uh, todas as vezes que eu passei aqui, eu pensei que era um estátua Esse trem aqui Que eu passava pra matar os cabocloquinhos lá Nossa, se essa espada pega, hein Dá pra chamar o perfumista, eu dormindo no ponto, chama Companheiro da lâmina negra. Companheiro de quem? O meu que não é. Eu vou pegar o torrent, menino. Gente, eu nunca imaginei que isso aqui era um bus Por que que eu tô saindo torrent toda hora? Ah, gente. Eu vou te enfrentar bem aqui no chão mesmo. Tem um movimento meio lento, parece, né? Ixi, minha arma aqui não... Esse ataque deselegante, meu filho. Putz, putz, putz, putz, putz, putz. Melequinha. É ah, vai te lascar. Merda. Melequinha. É No dia seguinte Gente, ontem minha filha acordou e aí eu não pude continuar Acho que de agora pra frente vai ser sempre assim Porque todo boss que eu chego aqui eu empaco Eu vou tentar aqui usar a estratégia de magia e correr, gente Correr lá pra dentro e fazer ele me esquecer e voltar pra cá é, O HP dele vai estar do mesmo jeito Porque eu não consigo lutar com ele, gente Porque tu as todos os ataques assim, ele me dá hit kill Mas eu quero muito essas almas, ele deve dar bastante alma essa magia aqui é muito boa. Ó, oh, mas aí eu tenho que correr, porque senão eu vou morrer aqui. Ai, meleca. Já tem que correr, já corre muito. Aqui, gente, vai ser matando no jeito covarde. Porque esse bicho é o capiroto, cara. É o capiroto. Vou usar aqui um elixir que esse eu coloquei aqui um efeito que vai aumentar o meu, meu dano, né? O meu poder de mágico, né? E também não vai deixar. Não vai precisar eu usar a manazinha. Eu vou tentar me esconder, sumir da vista dele. Beleza, sumiu o HP. Voltou pra lá. Vou dar umas cortadas, porque senão, gente, vai demorar demais. Aí eu falo pra vocês, no final, quanto tempo que levou toda essa manobra. E lá vamos nós. Ai, melequito, do ruim, gente. Não dá pra ficar aqui na porta. Queria dar uma adiantada, mas não vai rolar Testar aqui vários cebinhos na arma. Vamos ver qual que vai ser melhor. 821. Esse aqui com perca de sangue. Foi bom. Dois mil anos depois. Morre aí, seu trouxa. Seu nojento. Melequento Olha, gente, ganhei 88 mil almas. Que Ganhei uma labarda da zona top. Uma lâmina negra que deve ser bom. Gente, ao todo demorou exatamente 25 minutos pra me fazer essa manobra que esse boy. Foi bem tranquilo. Achei que demoraria mais. Agora eu vou falar com esse caboclo aqui, ó. Entregar raízes da morte. Eu só tenho três. Entrega. entregar tudo. Entrega. Ai, gente. Ele me deu um monte de coisa. Olho de, de fera. Selo da marca. Mundo da besta. Não sei o que ela mais. Hum, top. E ele disse que é pra me trazer mais raízes da morte pra ele, deve me dar mais coisas legais. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Ir pra vala mais um pouco. Voltei aqui no castelo da Jua Vermelha, ver se ele vai aparecer pra mim. Você está pronta, jovem? Não tô, não, mas vamos lá. Before we begin, allow me to paint you the full Gente, ele é enorme. General Rodan is cursed ever to wonder. from the inside by Scarlet Rot his wits are long gone. A Malenia tinha que ter alguma coisa a ver, né, gente? Eu nem conheço a mulher, mas pelo que você me fala dela aí nos comentários. Like a dog. O controle daquela tremida Sabe, pra você <risos> Ficar na at the Pra você ficar na pressão Eu já tô na pressão já, gente Deixa eu ver se as portas aqui se abriram Porque tava tudo fechado Ih! As portas se abriram Menos essa Mas essa aqui não tava aberta não Eita lasqueira tem um itemzinho aqui. Uma pedra de forja 6. Só para animar o besta mesmo. Eu nem preciso dessa pedra de forja. Eita, lasqueira a portinha aqui da tá aberto Abre por aqui. Ah não. Acho que essa portinha não, tô, não abre. Ai, vamos pegar o elevador da morte da gota serena, mas o cenário é bem bonito, né? Gente, tem um portal ali. Não para chegar nesse boys é uma, é todo um negócio ornamentado, é tudo né? Eita, boyzinho difícil, viu? Bora eita, já começa assim, flagelo estelar Adam. Eita, não aí, é, meu filho, eu nem cheguei direito. Cadê meus amigos Vou me chamar? Nossa, ele, ele jogou, ele nossa senhora daqui que eu chego lá. que eu consegui. Des... Gente, eu não vou nem conseguir chegar no Radan. No desvia, mulher do céu. Tem que ser ligeiro Como é que eu vou chamar meus amigos se ele não deixa? Desvia. Nossa senhora, não vai dar. Vai, desvia. desvia chama Chamou? Chamou? Ai, gente, é só triscar aqui. Ai, eu pensei que eu... Eu pensei que eu tinha que apertar o... Gente, meu zesto meus já acabou. Vai, gente. Bora. Eita, lascra! Meu Deus do céu, eu não consigo nem chegar perto dele Gente, meu exército já acabou Vai, chama o Jarrão Chama o Alexander Eita, lasqueira, o tanto de Nossa, sou... o tanto de flecha Minha gente, do céu Minha gente, minha gente Morre, morre, morre Vai gente, enterte ele aí, vai Deixa eu chamar mais Chama a galera toda chama, a... chama todo mundo, minha filha Chama todo mundo que tem direito Chama Chama a galera Vamos pegar a cinza de guerra dele mesmo aqui. Vamos tentar dar uma peteleca na cara dele. Vai. Mais uma. Ih, o garoto. Agora coloca a arma forte. Tenta chegar... Ih, gente, ele estuna rapidão. Caraca, velho. Ele estunou com a cinza de guerra. É lógico, né? A cinza de guerra é dele. O nome da cinza de guerra é juba vermelha. Vai. Chega mais perto. Vai, galera. Vai, galera. Meu Deus, só tem dois vivos. Vai, sumar um pouquinho. Nossa senhora, eu vou morrer. Cura, cura, cura, cura. Morreu todo mundo. Ele se curou? Não, se curou não. Ele é aqui. Gente do céu. Eu consegui stunar ele lá, vocês viram. Mas eu não consegui dar o críticozão, sabe? Meu filho, para um pouquinho. Gente, agora eu entendi porque tem tanta gente pra me ajudar. Uh, caboclo é cabuloso. Calacira, que meleque, que peste ruim. Ele vem tipo um meteoro Ai, gente do no céu. Nossa, mas que da caça. Olha aí, caçamba, cara. Não consigo sair da meleca desse ataque maldito. Praga ron. Hum. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ah, por que, que eu coloquei essa roupa? Ah, já que eu vou morrer mesmo. Pelo menos eu vou morrer no estilo, né? Pelo menos eu vou ficar leve. No torrente, minha filha. Corre como se não houvesse amanhã. Corre como se não houvesse amanhã. Cadê a galera? A galera tá chegando lá. A galera tá chegando. Ah, bebe, minha filha. Bebe o negócio. Acho que eu chamei a galera toda já. Bora, galera. Bora acabar com esse nojento, velho. Eita, já acho. Gente, eu, tô, eu coloquei o talismã aqui pra fortalecer pulo. E essa roupa aqui ficou melhor assim, porque eu consigo ter mais autonomia, né? Na hora de, de, de me esquivar. E bem mais leve. Para, nojento, vem um pouco. Isso. Vamos aproveitar e vou bater, gente. Eu não vou nem lá na frente, não. Porque não vai dar tempo, eu acho. Agora chama chamo o torrent, minha filha, te sai. Te sai desse, desse meteoro, velho, nojento que ele vira aí. Nojento do capiroto. O ódio que me dá, cara, isso aqui, velho. O único jeito que eu achei de, de me sair disso aqui foi foi no torrent. Gente, que ódio. Que ódio no, no coração. Eita lasqueira, que começou a embolar. Bora, bora de torrent. Bora de torrent. Pior que só tem o jarrinho para me ajudar, gente. Peraí, aí que tem, que tem uma manchinha bem ali ainda. Acho que eu posso invocar mais um, né? Ai, gente, tem aqui... Chama! Chama, chama, chama! Não tem como chamar o perfumista também, não? O perfumista? Eu queria chamar o perfumista também. Ai, meu gente do céu! Ele virou um negócio muito cabuloso. Meu Deus do céu! Um negócio... Chama todo mundo! Chama! Chama, chama que a galera tá toda aqui pra chamar de novo Gente, isso é bom demais, cara Eu achei que não... Nossa senhora, o correntezinho tá quase indo pra vala. Gente do céu, eu achei que não podia chamar Tá como chamar a galera toda, meu Deus de... Me ajuda, galera Bora, galera Chama todo mundo Chama Deixa ele bem tertidinho lá, gente, com a galera E agora você vai Bora, gente, acabar com esse nojento velho que Tá quase Tá quase nossa senhora, cura, cura muito, gente do céu, meu deus do céu, ataque de pulo, vai, só mais um, só mais um, yes, morre, nojito, praga. Ai, gente, como eu fico feliz, tão feliz, tão feliz quando sobe um troféu, cara, Ai, grande Rona de Radan, gente, quando sobe o troféu eu fico tão feliz, tão feliz. Porque eu sei que acabou mesmo de verdade, sabe? Que não é pegadinha. Ai, gente, ganhou uma runa aqui dele. O que será que faz essa runa dele? Ai, que top, cara. Uma de estrela caindo do céu. Já achei isso. Uai. Hum. No mínimo é pra mim seguir esse rastro desse negócio aí, né? No mínimo. Opa! Yes! O marcador vermelho foi feito no mapa. Carteira da estrela cadente. Gente, muito obrigado. Quem ficou até aqui nesse vídeo, nessa sofrência, muito obrigado por todas as dicas de sempre. Um super beijo. Quem puder deixar o like, eu agradeço, hein? Tchau!